Desde que a gente entrou nesse momento de pandemia, de trabalho remoto, os entregadores têm sido muito maltratados pelos aplicativos. A gente já sabe que eles não são trabalhadores formalizados por essas empresas. Nesse período de pandemia, eles não têm tido qualquer suporte dessas empresas, eles não têm nenhuma taxa especial, algum adicional relacionado aos equipamentos de proteção individual. Muitas vezes eles não podem acessar sequer o banheiro dos restaurantes que eles vão buscar a comida para entregar para as dezenas de milhares de famílias que recebem a comida desses entregadores de aplicativo. Eles também tiveram uma diminuição no valor da taxa da entrega, sendo que as entregas aumentaram, todas as empresas aumentaram a taxa para os restaurantes entrarem e na mesma mão abaixaram a taxa para os entregadores. A gente fala muito nos profissionais da saúde que a gente respeita, que a gente tem lutado por eles. Fala muito nos trabalhadores da segurança, sistema socioeducativo, prisional, assistência social. Tem uma área que toda hora eu chego aqui na porta da Câmara, que são os entregadores de aplicativo. É um serviço essencial que está se expondo todos os dias e esse país precisa olhar para os entregadores de aplicativo. E o dia 1 de julho, a convocatória deles é simples. É uma paralisação nacional e todo mundo não vai pedir nesse dia. Nós não vamos pedir para poder mostrar para esses aplicativos que os entregadores têm força e que eles precisam ter os seus direitos respeitados. A gente apresentou no início desse ano um projeto de lei dos pontos de apoio para os trabalhadores de aplicativo, para os entregadores. Onde essas empresas vão colocar uma estrutura mínima para eles terem acesso ao banheiro, ao carregador de celular. Além disso, eles reclamam dos bloqueios aleatórios, autoritários. Os aplicativos sequer informam eles por que, que eles são bloqueados. E aquele é a única forma de sustento dessas famílias. É muito grave a situação desses dezenas de milhares de trabalhadores no Distrito Federal e a gente quer fazer esse apelo, esse alerta para o Poder Legislativo também se preocupar, se dedicar, eu estou protocolando essa semana uma frente parlamentar em defesa dos entregadores de aplicativo, quero pedir assinatura dos demais parlamentares, essa não é uma questão partidária, é a defesa dos direitos desses entregadores, da dignidade desses entregadores e o nosso mandato está muito comprometido com essa temática.